Para quem está acompanhando as notícias, viu que a Grécia está afundando cada vez mais e o primeiro-ministro da Grécia convocou um referendo para o próximo domingo, amanhã. Eu nem esperei o resultado desse referendo, porque não importa o resultado que seja, já que isso é uma medida democrática, onde a maioria vai decidir, e pouco importa que a maioria decida, isso não tem nada a ver com liberdade individual, que é o que interessa no meu canal, para criticar... Eu vou aproveitar para criticar agora por que, que isso um regime democrático como a Grécia, o berço da democracia, sempre vai levar ao desastre. Então, para começar, o que, que é a Grécia hoje? A Grécia é um conjunto, um antro de funcionários públicos, de gente com pensamento praticamente socialista, que acha que pode viver às custas de todos. A prova é muito simples. É, um, com, com uma dívida enorme, que ela não consegue nem se manter né, E tem que pedir empréstimo e depois ainda dar calote Ou ameaçar dar calote Está né, explicado que esse sistema é insustentável né, E esse é o destino de qualquer país Eu não estou falando aqui especificamente da Grécia Eu não vou me restringir a isso Qualquer país, todos os países estão fadados ao mesmo destino né, Inclusive, por exemplo, Estados Unidos Veja, por exemplo, a, a dívida crescente dos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos é um, é um país elogiável? Eu estou pegando de propósito os Estados Unidos, não porque ah, eu sou contra, é, sou a favor, a favor de qualquer país e contra os Estados Unidos especificamente. Não é por isso. É porque é um exemplo que as pessoas costumam elogiar, mas não é elogiável coisa nenhuma. Né? Nenhum sistema se mantém com uma dívida crescente dessas. Não existe almoço grátis e alguém vai ter que pagar a conta. É? então é tudo questão de tempo lá na Grécia eles praticamente é, impediram que as pessoas é, sacassem dinheiro do banco se eu não me engano eles limitaram a 60 euros por dia não é? e as pessoas começaram a correr para os caixas eletrônicos e etc fecharam os bancos durante a semana ou seja... É isso que eu falo de novo, você deixar seu dinheiro em moeda estatal guardado em banco, você está sendo muito ingênuo, acreditando em parasitas que vão agir contra você na primeira oportunidade. Eles não vão hesitar em confiscar seu dinheiro, em bloquear, bloquear penhorar, em fazer o que eles quiserem se eles estiverem em aperto como a Grécia está hoje. Então as pessoas não têm acesso ao dinheiro. É, tem um problema de liquidez nos bancos da Suécia, da Suécia não, da Grécia. E, enfim, qual que é a alternativa? Uma das alternativas, que é o que eu sempre insisto aqui, é o Bitcoin. E tem muita gente já na Grécia, ou pelo menos um, uma parte da população, que já está prestando atenção nisso. A, a BTC Greece, que é a, o, acho que é a única corretora da Grécia de Bitcoin, teve, relatou um aumento de 400% aí no volume. Né, por causa desses eventos. E ao mesmo tempo a gente vê notícias de gente ingênua, veja esse jovem inglês aí querendo iniciar uma campanha de crowdfunding, né, financiamento coletivo para ajudar a Grécia, salvar a Grécia. É muita ingenuidade, o sujeito está tá ajudando parasitas, né, gente que está mamando aí nas tetas do Estado, é querendo que as pessoas se sacrifiquem por eles, eles têm que afundar mesmo. Não porque eu quero que eles se afundem, mas porque essa é a consequência natural de um sistema desse tipo, que não tem como se manter. É impossível o Estado se manter, porque o Estado se mantém à base de roubo. Antigamente, a gente falaria assim, ah, porque a Grécia ela, ela gasta mais do que arrecada. Hoje, eu já vou falar que ela gasta mais do que rouba. É essa palavra certa não use mais o termo arrecadar Porque se eufemizo para roubar Então não tem como um sistema desse se manter Se uma empresa não tem lucro, por exemplo, por muito tempo Ela vai quebrar e vai falir E tem que falir mesmo A mesma coisa com a Grécia Então eles, os gregos teriam que, que fazer uma opção né, é, Entre a, a sua liberdade Que, que implica, aí, por exemplo, no caso do uso do Bitcoin Se livrar de qualquer moeda estatal e, e se livrar do, do Estado, ou continuar a mesma coisa. Né? Não adianta nada, esse, mesmo que esse referendo eles, eles votarem que, que querem continuar, querem uh, honrar os compromissos, a dívida, pagar a dívida, etc. Não vai adiantar nada. Né? Eles só estão estendendo a própria agonia. Né? Então, é um excelente momento para eles quebrarem isso e, e, e serem livres. É só isso. Tem até um, um, uma postagem no blog do Nick Sabo, que é um grande enfim, especialista na área. É, muita gente já já tinha até acusado ele de ser o próprio criador do Bitcoin, ele disse que não. É, então, na área que eu falo de criptografia, enfim, né, matemática, etc. etc. E ele postou lá uma, uma ideia para a Grécia começar a usar o Bitcoin, e se livrar disso que seria simplesmente os, os comerciantes que, enfim, negociam com o exterior começar a aceitar Bitcoin e injetar Bitcoin no, no mercado, pagarem os funcionários com Bitcoin e começar um, um digamos, um, um novo fluxo aí de Bitcoin. Enfim, existem mil maneiras, né? Eu não sei como é que eles vão sair, enfim. E, e o objetivo desse vídeo é o que? Para você observar os erros alheios e não, repetir, não deixar que aconteça com você. Você acha que você está seguro, por exemplo, no Brasil? Você não está. O que acontece na Grécia é o destino do Brasil. A questão se, é uma questão só de tempo, mas isso vai acontecer em todos os países. Não tem, como, não tem essa história de falar assim que ah, a dívida, vamos ficar rolando a dívida eternamente. Isso não existe. Não existe nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para lugar nenhum. Então, pessoal, proteja a sua renda, use uma moeda privada, descentralizada, que ninguém pode controlar, ninguém pode bloquear e jamais alguém vai poder, uh, ou seja, te humilhar impedindo que você saque o seu próprio dinheiro, né, causando esse problema aí. E, e fora a humilhação de, de ficar convocando referendo, e, e outras coisas agora se os gregos querem continuar essa vida e mamando no estado né ah eu vou ser funcionário público eu vou eu vou ser agora que o, o aposentado que vai depender de um sistema de pirâmide né que eles chamam de previdência e não sei o que então tá então você vai continuar se ferrando o resto da vida eu fiz a opção pela liberdade e você.